sou Michael Norenberg Schubert, sou professor aqui na graduação é, ligado ao Departamento de Sociologia da URGS e também professor e pesquisador ligado à pós-graduação em Sociologia aqui também da URGS. Atualmente eu venho desenvolvendo alguns temas de pesquisa ligado muitos a, a hábitos alimentares né, e também com relação à questão das rotinas alimentares, tentando entender um pouco o padrão, padrão de consumo alimentar é, da população em geral e também dos indivíduos. Né. Isso, geralmente, linkado a um nível internacional, nacional ou mesmo é, regional. E também tentando entender isso em diferentes contextos, né? em contextos que tenham diferenças sociais, diferenças culturais, diferenças econômicas. Né? E eu tenho focado, atualmente, em algumas temáticas bem específicas dentro dessa proposta. Né? Inicialmente, eu tenho estudado, isso já vem um pouco do meu doutorado, o comer fora de casa ou comer em ambientes é, fora do, do lar. Né, em restaurantes, cantinas, no trabalho, na rua e etc. Tentando entender um pouco como funciona essa dinâmica no Brasil e comparar isso em outros países para tentar compreender um pouco como tem sido esse gasto e como tem isso adentrado nas rotinas alimentares é, da população em geral. E também tenho trabalhado é, tentando entender um pouco o consumo vegano que tem aumentado muito hoje na nossa sociedade, nos últimos dados que a gente tem acompanhado e o meu trabalho de pesquisa tem sido entender como os restaurantes veganos têm expandido na região de Porto Alegre e como os consumidores que frequentam esses espaços é, têm se comportado, têm justificado essas escolhas alimentares.